Agora que você já sabe que a Hair Professional tem tudo o que você precisa para ter resultado de salão em casa, vou te falar que cada linha pode te proporcionar e te ajudar a escolher o home care ideal para você, então deixa aqui o seu like e vem comigo! A Soul Color é super hidratante, indicada para cabelos com dificuldade de desembaraço, aspecto seco e opaco. Além de ativar o brilho do seu cabelo, sendo ele uma cor natural ou cosmética, devido à sua tecnologia Hair Shine, criando uma película protetora e doadora de brilho. A linha Absolute Restore tem função nutritiva, sendo indicada para cabelos ressecados e com excesso de frizz. Sua composição rica em óleo de macadâmia recupera as ligações iônicas da fibra, proporcionando maciez e sedosidade em apenas 3 minutos. A linha Ultra Counter tem ação reconstrutora e restauradora, indicada para cabelos danificados por excesso de químicas e agressões externas como sol e poluição repondo a massa capilar e reforçando as camadas de queratina da fibra, com extrato de pérola e blend de aminoácidos. Por último e não menos importante, a linha Beach Blonde. Manutenção para cabelos loiros e grisalhos com ação desamareladora e nutritiva para matizar enquanto é evita o ressecamento dos fios, proporcionando uma cor radiante e saudável. Se você ainda tem alguma dúvida ou gostaria de dar sua sugestão, fique à vontade para comentar aqui embaixo. E não se esqueça de compartilhar com a gente seu feedback nas redes sociais usando a hashtag Sou Academy nas suas fotos ou vídeos. Um beijo da Tá e até mais!